ver as runas tudo certinho, ver o que que vai ser melhor tá, E só aplica certo. o básico sem medo no começo, hein mano, só fica com medo quando tá sem flash, velho Early game tem que impor ritmo Defende com bem, Cuidado bem, com bem, o invade bem, também, tá? Bem. Mas defende tudo Não deixa o Berg botar aquela ward, hein Dudu Não, tá safe, tá safe Tem como você trocar com ele nível 1? Não, se eu trocar com ele ele me mata Tá Tô <risos> querendo start, vou startar bot esse jogo, tá? Vai acertar bot ou não vai fazer? o Vai acertar okay. bot. Vai acertar bot, vou acertar bot. Ok, ok, ok. Que aí os campos vão estar mais perto na hora que a gente for fazer o primeiro drag, tá ligado? Vai nascer perto do dragão. Uhum. Ó, peguei pressão aqui primeiro, Guarda guardar a ganinha dele. Aqui. É isso, é isso, é isso, é isso. De viu que eu guardei, mas eu vou fazer. Não pega ele anos. pode fazer o mesmo path, hein, tá? Ó, o bot é aquilo, mas Nosso bot tem full pressão sempre, né? Eu, eu peguei pressão de novo aqui já. Só que é meio inútil, né? Tipo, não mas pra usar pra muita coisa. É que eu tô sem ward. Mas só do você dar uma miada, fingir que vai guardar, já dá um susto. Ó, tinha um ward aqui no golem na hora que acabou, tá? Guardaram o golem sim. Tá. Mas não tá me aqui. viu, não me viu, não me viu. Quer tentar tá. um gank aqui, Dudu? Tá, o que você tá fala? É que deu bounce bem agora, então, mas hum, eu tenho que ter Eu tenho um pink, tá. tá ligado? Eu tenho um pink, ó. Eu Ele tem eu um acho que ward não, ainda? Não, não, não, não, Marquinhos, eu acho que não, não, não, não. Ele, Ele guardou tá aí, aí é... a. O Zed tá, pra o Zé tá, pra o Zé tá mid sem sombra, Dudu. O Zed tá mid sem sombra, É, agora eu peguei pressão. Eu tô dentro do mato aqui, Dudu. Já que veio o aronguejo, já veio o aronguejo. Tá, ok. Vai eu ser que ruim que se tá eu vou aqui. ficar sem Aronguija. Ele tava no Aronguija, oh. ele, ele fez, tá ligado? Agora ele pode ter tá. descido e dado B. Quer ir pra cima, Dudu? Bora, bora, bora, bora, bora. Eu vou dar B, vou dar B. O que é do TP aí? Ok, Basta tá bom. Nada, tá ótimo, né, tá, mano? ótimo. Não, tá, tá ótimo. ótimo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Ele já tá ali. Perdi o Aronguija, hein, mano. Vocês já são campeões do meu coração. Tá de boa, tá de boa. pegou colheita. A Wave tá fudida pra ele. Não teve bot. Nós, nós não devia ter ficado com medo de fazer essa play no Berg logo não, velho. Tinha que ter ido uma vez, velho. Ok. <coughs> o berg tá um pouco fodido aqui. Nossa, acabaram de guardar aqui, viado. Aí é foda. Alguém tem pink? Tem algo aqui, ó. É, um eles bateram no, no bagulho aqui, ó. Eu tô sendo Como traqueado ajudar. sempre, mano. Não, eles me mataram, não vai me matar. Mas estão tendo meu track sempre, velho. Tô fazendo, tá? Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Tá, eu okay, consigo tem descer, tem Puxa e vem, puxa e vem, puxa e vem, puxa e vem, vem. O Dudu vai ter TP, tá? Dudu vai ter TP. Fica se preparado pra dar TP, Dudu. Ó, oh, tô trocando o Zed do... aqui, ó. Boa, boa, boa, boa. Já mirei ele um pouco. Vai ter luta, tá, Dudu? Vai ter luta, Dudu. Tá. Tempo, se for tepar, tepa, velho. Alguém tem Ward? Um... Já TP, tem já TP lá atrás, já TP Ó o Ska, ó o Ska, ó o Ska. Beleza, tira mesmo. Drake. break. Termina, termina. Foca em terminar. Eu vou dar uma zoiada aqui, ó. Foca lá em terminar, foca em terminar só. É, Ou já vamos trocar aí, já vamos trocar. Pô, mas o, com, eu conquei o, o bot side aqui, eu não consigo. Quer tentar daivar ah. esse top aqui, ó, bot lane? Será que dá pra nós daivar ele? O que, que vocês acham? Ah, é mid, mid é perigoso. Tem spells, o berg, Eu Dudu. vou ir pro bot, eu vou ir pro bot, eu vou ir pro, bot, tá, pro bot. Tá, Dudu, na hora que você aparecer, eu consigo ir também. Pode ir, pode ir, pode ir. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pegaram visão minha aqui, véi. Ó, ah, a Evelyn aqui, ó. Tá, tô indo, tô indo, Dudu. Nossa, Dudu, boa, pai. Boa, boa. Consegue vir pra mim? Monstro, monstro, monstro. Monstro, monstro, monstro, monstro, é isso, boa, é boa. isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Consegui entrar no rio. Dudu, se você aqui, conseguir gente. puxar tudo e subir, acho que pode ser eu a eu boa pra nós garantir puxo. o arauto, véi. Puxa isso, puxa isso. Vambora, oh, pode startar. Quiser startar, start. Eu terminar esse aqui, eu Na pego. Real, 6. Eu acho que eu vou subir reto, eu vou subir reto. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem então. Ah, um vai, o portante vai ficar ali. Ele vai pegar bastante o wave, né? Ele vai pegar, o wave. Parar, start, start, pode startar, rapaziada. Pode startar. Tô indo, tô indo também. Peguei pressão full Vou tirar essa ward aqui, vai fazendo, que eu tô tirando a pink. Tem ult em 30, hein, velho. Não vou ter. O, a Evelyn não vai ter ult. Isso aqui tem que ser pode nosso. Ir. A Evelyn não vai ter pode ult. Pode ir, pode ir. Dudu, tá já fica esperto pra pegar o wave do bot, hein? Não quero ver não, você perdendo eu... a wave lá, não. 8 ou 1. Não, aquela wave já perdi. Já, já foi? foi? Tá, é nosso, já. é nosso, é nosso. Esse aqui, daqui, isso daqui, ó. Tô indo, tô aí, que aí, tô tá tá aí. Quer ir, não? Só Gibba, só não, mas Caiu, caiu já, caiu. Não, não, não, dá pra defender. Acho que pra defender. dá pra defender, Dudu. Eles estão com medo de você, bora. eu Tô entrando, eu tô entrando. Tá, velho, mas vai ter o Zed aí, eu o Zed apareceu aqui. Tô indo pra ultar, Dudu, tô indo pra ultar, Dudu. Quer forçar algo? Fui, Dudu, fui, Dudu, fui, vai, vai. Dudu, fui, Dudu. Boa, Ó o pai, olha o pai, olha o pai, é olha pai. É o pai. Boa, boa, boa, boa. Volta, volta, volta. Bora altar a mid, nós vai Drake, tá? Já. você não quer vir pro Drake, não, a bot lane, ou, ou vocês perdem muito fazendo isso? Bate muito aí, Bruno, bate, Bruno, bate, Bruno, bate, bate. Se você tirar uma antes da cabeçada, é o Drinho, véi. Ó, tem um Zed aqui. Esse pau eu tô de caixão, tá? Consegue vir pra de caixão, mim? dei meu dano, eu dei meu ajudando. dano. Dei meu dano. Ai. Tá que volta, Pega volta, a barricada que, tá que tá bom, pega a barricada, tá bom. Tá Se bom, tá que bom. É bom. Que ajudar ele. Não, ele eles não vão um drag ainda, porque a botinha tá azaralhando a Evelyn, tá? Gastou ult a Evelyn? Um de vida a Evelyn, mano. Nossa, saiu com um de vida, viado. Que azar. então tá não, né? Tô Se não, tiver tô ward, bota no cozinho, é. Quer puxar o drag já, Dudu? Ou não? Quer puxar o wave primeiro? Uh, acho que eu vou dá puxar dá pra mesmo. esperar meu ult, 10 segundos, vai. Puxa, é pegar pegar o tempo, é o tempo. Pega a pressa, pega. Ó, eles vão querer startar agora. Eu vou ter ult, eles acham que eu não tenho. Eles acham que eu não tenho. Eu vou ter. Vem, vem, vem, vem. Vou ter também já. 20 segundos do meu ult, flash, tá? Bota, vem, vem, botão, vem, botão, vem, botão, vem, botão, vem, botão, vem, vem, vem, rapaziada. Botão. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. fechando ele. Vem, rapaziada. Ajuda eu, velho. Deixa eu sozinho não, mano. Deixa tô seu tô parceiro aqui, aqui, sozinho, tô, não. Tô, tô Tira essa pink comigo, Dudu. Tira essa pink comigo, Dudu. Tô indo, tô aí, indo. Bate na frutinha pra eu pegar ela alguém. Bate na frutinha pra ficar mais fácil. Joga uma pink aqui. Pode startar o drag. O Kayle não tem ult. O Kayle não tem ult. Start isso aí. Puxa, puxa, caso ele tem flash. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Que eu vou pingar aqui em cima. Aê? Só faz, só faz. É nossa, é nossa, nossa, nossa, nossa. Pô, aí é foda. Ai, batulho, Vai, termina, né? termina, termina, termina, só termina. Vou, vou, vou, vou, vou, vou. Vou, vou, vou. vou subir, Dudu, safe. Quer, quer, quer jogar por esse arauto agora, rapaziada? Vocês acham que, que não? Bora, que... bora, bora, bora. Eu acho que, que pode que ser que a boa, a agora, então. Tem que pegar a visão agora, então. Tem que agora. pegar visão agora. Ó, a F de Bob. Vou pegar a visão agora, já pega prioridade, já. Vou só fazer o head aqui pra ter uma XPzinha, mano. Puxa a mid e sobe aí no rio, velho. O Berg, ele vai puxar, esse daqui vai subir, só que vocês têm prioridade, tá? Eu tepo, a gente faz corpo aí, a gente pega guarda alta, a gente... Oh, eu tá em mim tô aqui. Tô entrando, tô entrando com a Amanda, tô entrando aqui. Oh, o Berg, oh, tá wave subindo. mid, hein, O wave mid, vou startar, quer é vir, Dudu, você vai Pode vir pelo TP? start, start, start. Tá, give a wave do ]ido. mid, vamos fazer isso então, hein, velho é o foco. Consegue pincar em algum lugar? Ou... consigo isso. Bem aqui, ó. Boa. Já tem já. Boa, boa, boa, vai fazendo, vai fazendo. Fica dentro do pitch, fica dentro do pitch, fica dentro do Vai pitch. fazendo, vai fazendo, não deixa de fazer. DR, DR, DR, DR, DR, DR, hum. Ô, Pega Vamos pegar o Amaral, sai, Pega o Amaral, e sai. sai. Calma, sai, só sai, sai, tenta sair, tenta sair. Vira dano vira dano, vira dano, vira dano, vira dano, vira dano, vira não dano, Não tem, não tem, não tem. Tá, sei, só sei. sai, só sai, só sai quem puder. Só sai, só sai, só sai, só sai, só sai, só sai. Eu vou muito deep, my bad, velho. Mano, vamos fazer o seguinte, nós temos que focar alguém, mano. Eu acho que tem que ser... Nessa luta agora, mano, é muito bom matar ou o ou o Zed, papo reto, mano. Se nós conseguirmos que... dar prioridade pra matar eles primeiro é o Dream, véi. Não, brota, brota, brota. Eu aí. acho esse K uma boa. Aqui, né? O Sky é muito boa, véi. Vai botar na cara, hein. Eu vou entrar aqui, vou entrar aqui. Tá, pinca pinca, Vou perto picar aqui da embaixo. Daqui, ó, eu aqui, ó, eu limpa aqui. Olha, oh, eles são ali, eles são ali. São ali. Calma, calma. Tão separados, véi. Tão separados mesmo. Pode estar o K, pode estar esse Deixa eles pode startar estar... qualquer coisa. Não deixa eles. Ó, oh, tira essas ward, tira essas Wards, tira essas Wards. Ó, oh, a Evelyn tá ali ainda, velho. Não deixa o ward aqui em cima, porque é da onde eu voltar praticamente. Ó, oh, se o ia tirar isso aqui, eu vou voltar ele, presta atenção. Fui, fui, fui, fui, fui, Dudu. Fui, Dudu. Dá pra ir nele. Pegou, isso, matou, isso, matou. isso. Mata boa, ele, agora boa. a gente. Ó, oh, pega o berg, pega o berg. Pega o berg até o final, berg até o final. Berg até o final, berg até o final. Oh, Tira every... a Eu morri, pego, pego. Pega, pega, pega, pega. Se pegar, tá outrinho. Dei fear. Termina. Oh, Zed boa. Zed Atlantis, Zed Atlantis. boa, boa. Boa, boa. Pitch, pitch Pitch, pitch, pitch. Entra no pitch, entra no pitch, entra no pitch, entra no pitch. Entra no, pitch entra no pitch junto. Entra no pitch não, junto. Lavar, não, lavar, entra não, no pitch junto. Não, não tem problema. Não tem problema. Dei fear daqui. Tô dando meu dano, tô dando meu dano. Termina o bagulho, termina o bagulho. Atrás, pra trás, pra vai trás. pra cima, Finge que vai pra cima pra ele não tentar roubar eu o Zed. Finge que vai pra cima, ótimo. Finge que vai pra cima. Boa, tá, mete o pé, boa, mete boa, o pé. Boa, boa. É isso, mano, ótimo, é isso. Ótimo, ótimo. Escuta o que eu falei, velho. Matar o Scavenger ou o Zed antes da luta começar é o Dream, mano. Confia. Uhum. Matar um deles, meio que o time quebra, velho. Puxa tudo top, Brunaldo. Tá, entendi. Puxa tem tudo que top, puxa puxa top, puxa tudo top. Puxa tudo top, eu vou contigo. Não tem. Bizon aqui. Boa, oh, Dudu! Bora, bora, bora, bora! Vou contigo! Boa, Dudu! Boa, boa, boa, monstro! O oh, QA okay, tá embaixo! Bora, bora, bora, bora! Vou dar recall -tp, recal TP. Vai, vai, vai, vai. Será, Dudu? Quer a Calvia? Vai, vai, vai. O QA tá outside. O QA tá Cara, É uma Evelyn. Não tem 50-50 com ela. Mas vamos, então. Acho melhor pegar. Tô top, véi. Tô top! Não, não, não, não. Não vou não vou embora. Tô top, véi. Joga slow, joga slow. Ah, okay, perdemos um ver, momento, tá ligado? E guiamos o mid também, velho. Volta lá. Ok, eu vou ir pro mid, tá safe. Joga tá, na safe. alma, velho. Tá tranquilo pra nós, velho. Ajuda a tirar isso tá, aqui. Vamos tirar isso aqui junto. Ó, oh, o okay, eu tava aqui, velho? Você sai? Boa, Dudu, caralho. Volta, volta, é. Dudu. Calma, calma, Dudu. Vai slow, vai slow, tá, vai eu slow. Eu acho que eu vou morrer aqui, velho. Calma, não, não. não, não vem não, cá. Tá vai, assim. vai, Quer ir pro mid? Quer ir pro mid? Foda-se, drag. Quer ir pro Amanda? Quer ir pro Amanda? Vai pra essa leva essa torre. Calma, o drag já é nosso, Dudu. O drag já é nosso. Calma. Zed tá aqui. O Django desse tá morto, velho. Só leva, só leva, só leva, só leva, só leva, só leva e drag, leve, e drag. Aqui, drag vem comigo, vem comigo. Ó, oh, tira esse aqui, quem tem bagulho. Entra junto, entra junto, eu vou botar a cara, eu não morro, eu tenho zones. Eu vou ter aí, eu vou ter pai, eu vou ter Tira e starta, tira e starta, tira e starta. precisa do TP não, mas tá de boa. Aí, falta um pouquinho de gold, velho. Não, eu quero garantir isso daí. Só faz, só faz, é nossa, Eu é vou pingar aqui, ó, calma aí, calma aí. Boa, eles não vão roubar não, tá de boa. Linda, mano, linda, linda, linda, linda. Boa, boa você, Dudu. esse Drag foi você que garantiu, véi. Matando a Evelyn. Aí, o nosso Beleza. próximo objetivo é levar a torre top, dominar a visão topside pra depois ir Baron, mano. Okay. Então, é, top, visão aqui e fazer Baron. É isso. Eu vou dar B, tá? Tô dando B, pegar a voz. Tá de boa, tá de boa. Ó, o pai que tava aqui, Fincaram ó. Tentaram um Baron agora, vamos lá dominar aquilo. Só que espero eu clinar antes, hein. Não vou deixar ele o SK dar B. Hein? Boa. Escata, oh, o SK não, não deu B ainda e não vai ter o ward. Então, se nós forçar algo por agora, é bom, ó. Tem que parar tá. o B dele de novo, vou parar de novo. Não vamos deixar já, o escadar B, já, é, já. Uma, é uma vantagem cabulosa ah, isso. Mano. O, o, o aí tá no flanco. O Aie puxa tá no tudo flanco. top, puxa tudo top, Dudu. Puxa... Ai, é. picamos é. no mesmo lugar, viado. Mas vocês têm duas, tá de boa. Vai, puxa tudo top, vamos levar o top primeiro. Ó, agora dominar a visão aqui, Jean, com os nossos suportes. Pode entrar, pode entrar na caruda vocês aí. Pode entrar na caruda, pode entrar, pode entrar, confia. Entra na caruda, entra na caruda, nós tem que guardar aqui, velho. Querem que o DTP eu aí? Peguei. Vai nele, vai nele, Dudu, vai nele, até o final, Dudu, vai nele, Dudu, vai nele. que DTP em cima. Vai nele, cima. Vai nele rapaziada, isso. vai nele, vai nele. Fica aí, Dudu, eu fico com o Dudu. Tô com a Lux, qualquer coisa, UTEI esse. Boa, ba vamos barão, vamos barão, vamos barão, barão. Linda, mano. Boa, o meu ult tá volta muito rápido, não tem problema, tá? segundos. Só bora. 39 Ó, agora é pegar o máximo de visão do kill, porque ele pode tentar roubar, mano. Ele rouba, ele rouba. É, boa, é tá só em boa. cima, é só em cima. Deixa que eu boto um espantalho aqui também, ó. Vai fazendo, vai fazendo. Tá tranquilo. Aqui, aqui, ó. Ah, pegou o visão, pegou o visão. Vai lá, vai lá. Vai, vai full, vai full, vai full, nós vai fazendo. Tem flash, qualquer coisa. Nós aqui faz tranquilo, velho. Ele vai dar a volta. Volta, por Dudu, por aqui, vem eu voltando, acho. Dudu, vem voltando, Dudu. Vem voltando, Dudu. Ele pode estar dando a volta full, mas tem pink. Qualquer coisa para de bater, tá? Não desespera. Faz, ah. faz, faz, faz, faz, faz, faz até o final. Termina, faz até termina. o final. Termina, termina, termina, termina, termina. Ai, hum. velho, ele veio aqui? daqui, viado. Pô, 1500 de Baron, velho, é aquilo, não tem contestação, velho. Mata ele que tá bom, mata ele que tá bom. Boa. Vamos fazer algo Chegou com isso, de vamos de fazer fria. algo com isso, velho. Puxa, top, tô, tem top. dois top, tem dois top que eu vou ter ult, eles acham que eu não tenho. Mano, 1500 de Baron ele pegou, 1500 de vida ele pegou. Não, bar, sim, bar, bar. Bar. não tem 50, não, não. tem tá Não tem como contestar isso. Ó, oh, ó, oh, UTI, UTI, UTI, UTI, UTI. Tô chegando, oh. tô chegando. Só brota, só brota, só brota, só brota, só brota. Vem, Dudu, vem Dudu, vem, Dudu, vem, Dudu, vamos que nois, vamo é nós, vamos que é nós, vamos que é nós, vamos que é nós, vamos que é vamo nós, me pila, me pila, me pila, me pila, me pila. deixar silence, se der pra pegar, pega. Tira o bar. tiramos, oh, tiramos. Foi isso, né? é é rapaziada. Iniga, foi iniga, isso é isso, é isso, é isso. Sem medo de ser feliz. Dá pra pegar a top, hein? inib top, inib top? Tem ancião. Tem ancião. Inibi top ancião. Dá pra fazer os dois. Tem que levar, mano. Algo, tem que levar algo, pelo amor de Deus. Eu já vou ter ult de novo, tá? Ó, Evelyn vai nascer. Só leva, só leva, só leva, só leva, só leva. Leve e dá um B bem safe, tá? Ó, eu vou dar B perto dos meus espantares aqui, que é vela Evelyn, ó. Corre dragão agora. Quem Ele, Ele, tá Ele vai cancelar minha letra. Pode, recall, pode, pode, pode. Vai não, vai não, vai não, Dudu. Fé que não. Boa, drag é nosso, matando esse aí. Drag boa. é nosso matando esse aí. Drag é nosso. Vamos drag Boa Dudu. Lindo, Dudu, olha o crítico, olha o item que você falou, viado, boa. <risos> vamos, Drag, vamos, Drag. Ai, caralho, Amanda. é isso, velho. Amanda do céu, cara. God, God, God, God, sem palavras. Vamos startar, vamos, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Não, vamos não, fazendo. não, não, não, vai Não, dar não, dar não mais faz, mais faz, mais. faz, faz, faz, faz, Dudu, faz, faz, é melhor, faz, do faz é. Dudu, faz, Dudu. Faz, Dudu, faz, Dudu. Tem garantia, sim. Deixa que eu pin com o pit, deixa que eu ping. Pico... Não, Dudu, cuidado, cuidado, você tá muito low, pai. Ele ultou, ele, ele ultou. Ele Ai, ai, ai, ai, fudeu! Safe, safe, tá Boa. safe, nossa. Ale, porra! É isso, é mídia do... GG mid ou não, o que, que vocês falam? Dá pra ir, dá pra ir, eu tepo, eu tepo, eu tepo, te... A, a Evgen tá bem. A fala mesmo, é que né? você falta muito, velho pro Dudu. Vai, vai puxando o mid vocês, batendo, que eu vou pegar um flanco pra matar a Evelyn, véi. Tá, eu vou ter o Team 20 e eu tenho um flash ainda, eu posso forçar. Tá, vai, vai batendo, claro pode ela bater ela tranquilo, tá bate tranquilo, bate tranquilo. Ó, aqui, aqui, aqui, dei fear, dei fear. Que Ele que tem o QSS, cara, deu o QSS, velho. tem o QSS. Que o Oh, deu. Ai, ah, não consegui usar a Zônia. Se matar, tá bom, Brunaldo. Você tem dragão, mato, pai. Mato. Não tem ult, não tem ult. My bad, não consegui usar a Zônia. Errou meu. No minuto e Ah, 5, 9, manda que que vai todo mundo mid pra dar GG. O que vocês Eu acham, mano? Quero. Eu também acho. O do Dodo, No, no, no mid, mid, mid mesmo, mano? Mid mesmo, mid mesmo. O foda é que é difícil pra mim no mid, no bot era melhor pra mim, véi. Porque é um lado só. No mid eu tenho que preocupar com os eu três lados. a gente a gente ancião, pô. Então bora, então bora. Ó, o Zed me pokeou, me cura. Valeu. Tá de boa, tá de boa. Eu quero botar um espantalho ali, falta 5 segundos. Ó, oh, ele, ele, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Ele veio. Boa, vai pra mid agora, leva mid, leva mid, leva mid. Ganhei o seu ult, ganhei o seu ult, é, é, é GG, é GG. É GG, é GG, bora, GG, bora, bora, bora, bora. É GG isso, tem que ser GG. Jazinho nas Até ah, tá Flash. Aqui, calma, Dudu. Calma, Dudu. Calma, calma Dudu. Vai, vamos, vamos, vamos. Foca pra dar GG. Foca pra dar GG. Eu vou dar um Não, R é Insta. Possível, Foca é pra dar possível. GG. Dei R, dei R. No Gers, no Gers, no Gerssi, no Gers. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Tem uns olhos ainda. Só finaliza. Nossa, porra, é isso, rapaziada. É isso, porra. Vem Caralho, com nós, porra. mano. Gimo play, Gimo. Caralho, Caralho viado. É isso, rapaziada. Bora, <risos> porra, bora, porra. É isso, seguimos o plano e foi executado da melhor forma, velho. É isso, mano.